Olá, o meu nome é Miguel Cabral, sou partner e product manager na Tips4U e um apaixonado por dados. É a plataforma tecnológica dirigida às empresas cujo negócio está relacionado com a área automóvel e que necessitem de um fluxo integrado de ponta a ponta. O Data Drive é em si mesmo um gerador de indicadores estratégicos para antecipar, reter e aumentar negócio. Bom, a plataforma responde a um conjunto de necessidades e processos como planeamento, recepção dinâmica da viatura ou marketing oficinal, que, por exemplo, permite prever futuras intervenções e montar campanhas adaptadas a cada cliente. Como sabes, no imediato temos alguns clientes que estão a utilizar o Data Drive e as experiências têm sido muito positivas. A médio prazo, prevemos que os nossos clientes mudem a maneira como olham para o Data Drive. Hoje, principalmente, como uma ferramenta de gestão. Amanhã, como uma ferramenta estratégica por excelência. O Data Drive é uma solução baseada na ciência de dados e no futuro será um instrumento de acesso ao conhecimento. Isso significa que as empresas que o utilizarem de forma sistemática vão desenvolver elas próprias uma cultura analítica fundamental para ampliarem a visão que possuem sobre o mercado, mas principalmente sobre os seus próprios clientes. Como sabes, a indústria automóvel tem vários desafios e um dos mais importantes, acredito, é a resposta aos novos conceitos de mobilidade que vão mudar a forma como utilizamos o automóvel. Se a isto associarmos a esta evolução, o facto da pandemia ter ampliado o negócio de baixo contacto, a transformação digital no setor de pós-venda é inevitável. Por isso, temos a missão que o Data Drive venha a ser a referência na gestão do negócio do pós-venda automóvel.